Não, mira pra, pra mim não, mira pra lá, pra, pra porta. Calma, calma. Eles vão ruxar, eles vão ruxar, tio. Fica atento. Ele é vivo Tá vivo? Tô vivo. Ruxou, cretinho? Flitinho? Não, não chora. Tem dois comigo na P2. Vou precisar de, de ajuda. De ajuda. Tem custante, eu tenho, eu tenho rascado aqui, mano. E a é mais pra trás, okay? Não, mano, show, vou show, morrer. Show, show. Vou, vou morrer, o PM tá bugando o Pixel. Vou morrer. Tem alguém gravando vocês? Acabou. Levei um ainda. citado. eu falei os pulos são é cheatados, mano. Eu falei, cara. Os cara é cheatado, porra. Falei, cara. Mano, não tem que pariu, velho. Falei que os caras são é cheatados. viu, matou um. Matou. Ô, velho, nem fudendo, mano. Pensa direito a bosta, velho. Não dá pra enxergar nada. <risos> nada. Não, você me deu a pior posição que tinha, velho. Caramba, perdemos? Puta, tá, esse ganhei é uma bosta, velho. Os policiais é chato, então, tá fazendo... mas não. Sim. Ah, lógico, pô. Não, eu prefiro muito fazer uma ação tete-chão, tá ligado? Só avisado do que um pixel de direita, velho, muito chato. Mano, quatro polícias ganhou de que nós, cara. Que, ó, o, quê? Ah, o que é O Pegou você correndo, cara. Eu ouvi, irmão, mano, os caras me encurralaram, viado. O que vai fazer ali, mano? Quatro Ah, velho, que viu, caralho, mano? viado. Entrou um careca rolando, velho eu tava tentando enxergar onde os cara tava, tá ligado, mano? Porque tinha um aparelho atrás da outra, tá ligado? E me bugava, tá ligado? E não dá não pra enxergar, não, tá se ligado? Se o João tiver, a gente não ganha, não. Entrou um desgraçado de um cara careca, velho, rolando. E aí, velho, não dá nem... pra enxergar nada, cuzão. É o João, é o João, tá estrada? Certeza, mano, é certeza. O João. Mano, certeza, é o, João. Né? o João tá com a na polícia, o João. Entrou um aí... cara aqui <risos> desgraçado junto com o outro lá, velho. Não dá pra enxergar nada, cuzão. Não ganha, filho. Chitado. Eu falei, se alguém tiver citado. Eu nunca tinha feito essa bosta, velho. Nossa, velho, nem sei fazer só são, tipo. É. Você tinha fora, tá ligado? fleca, mano. Porra, eu tô acostumado de chegar nos caras, bater no carro desse, é mais de um e dropar, mano. Eu não tô acostumado com isso aqui, não. E agora vamos fazer o quê? Vamos fazer o seguinte, eu rapaziada. É Quer fazer banca amanhã? Eu vou formar, velho. Quem quiser fazer banca amanhã, a gente vai agora. Amanhã vai é fazer mais uma, então. A gente vai agora. Fazer duas Ah, vezes. é, eu já vai ser preso, né, velho? Ó, Mas aí, amanhã, amanhã a gente faz um fleco, mano. Ó, eu já vai ser ó, preso, velho? Pra fazer o fleco nós tem que fazer ser. isso que eu tô falando. Tem que ir todo mundo lá pra uma fábrica, encher os caminhão pra nós vender e comprar arma. Caralho, Pra A isso eu acho que eu vou dar renascer. Cês PT, porra, nós perdemos. Será que pode? Vai ser preso? Vai ser preso todo mundo, vai? Não, né? O Judas tá mó puta lá. Ô, eu não acredito que eu tava falando essa porra putada aqui, cara. <risos> não acredito, faz uma hora eu Eu não vou ser preso, eu me recuso a ser preso. Vou apertar a G pros Eu também eu, também, eu também. Não tô nem aí, cara. Ô, veio tomando o os caras agitadasso, mano. Ô, tá é pô. o João, é o João. É o João, É o tchê. João, é o João.